Oi mãe, tudo bem aí com a meninada? Hoje nós vamos fazer um assunto que é assim: ó. como maternar sem doidar. Sabe aquelas coisas todas que preocupam você? Pois é. Nós vamos entender isso direitinho com a fisioterapeuta e coach. Nós estamos aqui com a doutora Michele Majuda. Me Medina Costa. ó <risos> oh, veja, ali, eu tô ficando caduquinha já. Medina Costa, que é fisioterapeuta e é coach. E... Desta experiência de ser mãe, pelo que eu entendi, nasceu a ideia de um workshop com certeza dirigido para você. Michele, explica para a gente entender que, assim, a maternidade é um termo nem tão utilizado. Assim, comumente as pessoas não usam, pelo menos. Claro que ele tem significado e tudo mais. Como é que nasceu a ideia? A ideia, Maria, uhum. nasceu exatamente do meu maternar. Certo. Né? Quando eu me transformei, quando eu me tornei mãe, uhum. eu me vi doida. A verdade é essa. <risos> Imagina, nossa. E eu é. tinha um conhecimento prévio né, de técnicas que me ajudavam no controle emocional, Sinal. no equilíbrio sim. emocional. E durante a maternagem, né, é, no momento que eu virei mãe, sim, sim. eu me vi fora daquele controle que eu achava que eu tinha alcançado. E eu comecei a adaptar as técnicas que eu já utilizava uhum. né, durante o meu o dia a dia com o meu filho, tanto sim. pra mim quanto pra ele. Sim. E eu percebi que isso foi me ajudando muito nesse sentido, né? Uhum. De uhum. trazer esse equilíbrio que eu acho que é o que todo mundo, né? Toda mãe busca. Toda mãe busca. Toda mãe quer tratar o seu filho com amor. Toda mãe. A gente idealiza isso, a gente se vê brincando com uhum. ele, a gente se vê nessa paciência e de repente no dia-a-dia -dia, não é aquilo que acontece então o que eu trouxe foi exatamente as técnicas que eu tinha o costume já hum. de utilizar inclusive com os pacientes nos hum. atendimentos para o meu dia-a-dia -dia com meu filho olha imagina uma coisa assim a dificuldade que é porque assim uma coisa é teoria outra coisa é prático dia-a-dia -dia acontecem coisas e também assim quando você tá fora da cena é mais simples quando você está na cena, você não se vê, você não se encontra, eu acho que dá alguma confusão, né? Sim. Então, diz assim, ó, você então, imaginou essa proposta do workshop, né? que, que pontos ele, você pretende atingir, abranger, tratar no workshop? Só para a mãe que está nos vendo entender. Principalmente técnicas de harmonização energética. Essas técnicas uhum. são baseadas muito na medicina chinesa, uhum. no EFT, uhum. né, que são técnicas que são difundidas. Né? Uhum. O que é o EFT mundo? Sim. É, Eu não sei, daí a gente explicar. trabalha, ah, só para explicar de forma explicar. Muito né? simples, tá. são técnicas que a gente vai fazendo esse ah, controle energético, ah, perguntando ah, pontos específicos, ah, né? isso ah, vai ser passado sim. durante o workshop, Ótimo. essas técnicas são auto aplicáveis, o objetivo é que ah. cada mãe leve isso para casa para que ela possa fazer no dia a dia, quer dizer, ela vai aprender e vai se autocuidar com isso em casa, isso, sozinha. Isso. Oh, gente, e além dessas técnicas trazer uhum. algumas outras estratégias, uhum. né, que têm base no conhecimento desenvolvimento cerebral da criança. Sim. Por que isso? Porque uhum. eu acho que o conhecimento é fundamental uhum. para esse maternar de forma mais mais leve, né. Se eu me conheço e conheço a criança, o desenvolvimento Sim. dessa Sim. criança, eu entendo o porquê daquele comportamento que me tira do sério, Imagina. que eu tenho vontade de arrancar os cabelos, <risos> né? <risos> E se eu vou fazer um tra qualquer trabalho, ah. eu vou ser uma administradora de empresa, eu, eu vou estudar aquilo, por que não estudar para ser mãe? Sim, claro. É claro. Muito e depois, que é uma coisa que a gente escuta, escuta há muitos anos, que assim, filho não vem com bula. Não é siga os passos, indicações principais, cuidados principais. Não é bem isso, né? Não, não tem receita. De cada cada um... filho é um, hein, mãe. Você sabe disso melhor do que você tem um e eu que não tenho. Então. Cada né? filha é um e para mim os uh -huh. filhos são a maior fonte de desenvolvimento pessoal. Ah, não ah, tem nada que consiga transformar mais a gente do que os sim, filhos. Exatamente sim. por isso, porque eles desafiam a gente o tempo inteiro e estar ali na presença, manter essa tranquilidade, essa calma no momento de estresse do filho, do meu, do trabalho, sim, dessa vida louca sim, que a gente tem sim, hoje em dia, é. para mim é a maior fonte de desenvolvimento pessoal, de crescimento. E depois, se a gente pensar bem, ser mãe é uma atividade principal, mas ser esposa, ser dona de casa, porque tem alguma coisa em casa que você precisa pensar, e não ser uma profissional, como milhões de outras mulheres. São muitas funções e tem que ter um lugarzinho para Michelle pessoalmente, para Maria, pessoalmente, o que é bem complicado, né? Sim, para cuidar do outro, eu falo sempre, a gente ah, precisa não. antes cuidar de nós mesmos, para eu estar equilibrada com o meu filho, por exemplo, eu preciso estar equilibrada comigo mesma, uh -huh. senão eu não consigo passar para ele Sei. aquilo que eu pretendo ensinar, aquilo que eu uh -huh. pretendo, né? Eu pretendo ser... Eu, despertar no meu filho a melhor versão dele hum, né? tá e para despertar essa melhor versão dele hum. eu preciso estar na minha melhor versão e só através do conhecimento é eu imagino mesmo que você esteja certíssima nisso eu acredito e diz uma coisa é, num um dia de workshop, vai ser um dia, né? isso, um dia inteiro num dia, um dia inteiro a mãe que participar vai conseguir é, principalmente a questão da técnica dos assuntos, são assuntos comuns a ela, então é possível que ela se encontre neles, eu imagino, não é? Sim. Agora, técnicas, por exemplo, cita algumas para a gente ter uma ideia, se você vai explicar, você vai dar ideia no workshop, ela vai fazer alguma coisa que ela entenda e ela já leva o conhecimento para casa. Isso, o workshop hum. é um workshop prático. Prático, é isso. A gente do... vai lá para praticar, para colocar em prática, uhum. vocês vão sentir no corpo, uhum. durante uhum. o workshop, os benefícios que essas técnicas trazem desse equilíbrio emocional as meditações que vão ser trazidas, até as técnicas que utilizam pontos específicos de percussão, ah. todas estão relacionadas com as emoções. Hum. E a gente vai trabalhar as emoções diversas, hum. né, que hum. constroem esse ser que a gente é. Então, o objetivo é que elas pratiquem, né, nós vamos juntas praticar, nós vamos trazer os assuntos né, corriqueiros do nosso dia a dia. É. Né? Que, que devem ser mais ou menos iguais a toda mãe e toda criança porque a cena meio que se repete não é isso sim não não, a de não, não sem a receita de bolo mas assim coisas comuns do dia a dia rotineiras e isso. tal né e além disso Maria a gente é. já está organizando todo o um material de apoio para que elas levem para casa ah, e possam acompanhar sim. por esse material sim, sim. Além disso, a gente vai ter um grupo de WhatsApp, que né? eu vou estar lá à disposição ah, para tirar dúvidas, a gente vai poder compartilhar ah, as dores, as ah, conquistas, ah, tudo que vier acontecendo. E a gente ainda vai ter mais três webinários, né? um a cada mês. Sim, é, sim. E nesses webinários... Bem, você eles, dando uma sequência isso, ou foi feito? Isso, hum, a hum, gente hum. pode também verificar como é que está essa evolução e trazer novas técnicas na medida em que elas forem progredindo. Entendi, vai ser Entendi. muito bonito. É, eu acho que vai ser muito bonito e muito útil para você, mãe. Então, ó, fica aqui o convite, doutora Michele... Eu tenho bastante simpatia por ela, bastante, eu acredito mesmo que seja eficiente. E eu acho que você, que está aí meio enlouquecida com o seu dia a dia, talvez insatisfeita com o papel de mãe, que o problema não é não acertar, é saber que não acertou. Daí fica-se cobrando, vem uma coisa de culpa, muitas Exatamente. vezes, não é, doutora? Então, eu acho assim, a primeira coisa, para ser feliz é ficar um pouco mais leve. né? Um pouco mais leve, a gente tem que jogar fora a culpa e tentar achar a solução da situação, que tamo, onde estamos inseridos, vivendo, enfim. Né? E se a questão é maternar, então vamos ver as técnicas que ajudem a maternar e ser feliz ao mesmo tempo. né? Exatamente. Poder dar esse amor com, com aquele amor que vem de você mesma, né né? Que é infinito. Que é infinito. E que é para sempre. Viu? Eu ouço uma coisa que a minha avó dizia: que era assim, olha, você vai querer ter filhos? Lembre-se: filho dura muito dura para sempre. Então, assim, tem que cuidar, é a vida inteira. Por enquanto, agora, é um ensaio, estão pequenininhos, não sei o que, mas filhos crescem, ficam adolescentes, é bom ir se preparando para tudo isso, né, exatamente, exatamente. Então, gente, o convite está aí. Aqui embaixo você vai encontrar link, formas de se inscrever. Enfim, é um convite do mãe, sabe, das coisas, para você, mãe, e para você aprender a maternar com técnicas que vão aliviar tudo isso bom, oh, oh, assista as nossas próximas entrevistas, e não esqueça, nós temos um site cheio de boas informações, redes sociais, e se inscreva no nosso canal, tá? Mãe sabe das coisas, até a próxima.